Elas mudaram o mundo, quanto mudaram a postura. Além do fogão na cozinha, além da sala de costura, todas maravilhosas, dane a aparência. São vitoriosas a elas, reverências. Quero lhe falar Quanto admiro você Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? matar e oh, oh. aí, uh, tranquilidade, sabe, mano? Aqui cê não faz rima. Mauri te ensina agora, sabe que ele sempre fascina. Pra acabar contigo, cê sabe eu faço poesia, vai pra isso daqui não é seu mundo de fantasia E eu faço tudo que você não faz Olha pros meus olhos, sabe que o cara tem os ideais Você olha pra baixo e acha o seu talento E eu fazendo rap como sempre Sentimento esse cara com sentimento Mas nunca sei de o que eu faço Sabe mano que eu te ensino com passo a passo Mas não, segue meus passos que é Olha só, de esgrima se seguir o meu fardo para na primeira esquina. Nossa senhora! Temos resposta do outro lado, Matias na voz, 30 segundos, só tá nós, DJ! <risos> ligado, te mato igual faz de conta, falou de fantasia, meu mano, eu chego aqui parceiro, e vou sempre improvisando Se liga, mano E aqui não tô na savana Cê fala de fantasia, meu mano Isso é só na cama, parceiro Eu chego aqui te improvisando É meu parceiro Eu chego aqui e vou mandando Cê falou que eu olho pro chão E acho o meu nível O seu eu nem acho, parceiro O seu é invisível É isso, mano Seu nível não tá aqui Cê vem pra batalha, meu mano E acha que faz frio Meu mano, pega o busão e volta pra sua casa Porque aqui é batalha de MC, meu parceiro Você não tá na sua casa é isso então, terminou, volta 30 segundos para Matias, vai que vai, vai que vai, vai que vai. Parceirinho, se for desenvolvendo. A lágrima do seu rosto já tá desenvolvendo A cara de deboche, mano, não olha pro lado Olha pro meu olho porque eu sou seu adversário. Encara aqui na rima agressividade Se liga, meu parceiro, eu faço rap, é de verdade Se liga, meu parceiro, que o rap é só esboço Se chega mais perto, eu vou atacar o seu pescoço É isso, mano, eu chego aqui na rima Se liga, meu parceiro, a minha rima é obra-prima Sem risadinha, sem lasainha Se der risada de novo, parceiro, cê vai conhecer a fadinha Do dente esse cara é meio cara é estranho. pescoço Temos espaço do outro lado 30 segundos baúrinho. Aê, aham, aham. Uou, uou, joga a vibe aí, tio. mano, você falou do meu pescoço é mancado Aí os homens correm Senão esse cara vai dar chupada Olha é que é, irmão Que tá é, amando Aliado, sabe que eu faço freestyle o cara sempre avançado, nossa Não é conto de maravilha, mas tudo bem O pensamento é largo meu conto é de fado, então cê sabe Mano, aqui cê não marca a toca Fecha essa merda de boca, nossa Fantasia, esse cara é esquisito Rimo com o cérebro, sua fantasia Na cama, desculpa mano, eu sou hétero Então entende que eu faço na rima Infelizmente esse cara não entende Mano, pois não tem a autoestima Minha rima não é na casa, então entende realidade Eu tô trampando pra colar no nacional e minha cidade. É isso então! Acabou, acabou! Acabou.